E aí, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube! Aqui o nosso grande objetivo é compartilhar boas práticas e conteúdos que a gente acha relevante para o seu desenvolvimento profissional. Então, aqui abaixo você vai encontrar diversas playlists com temas relacionados à engenharia de produção, a empreendedorismo, as nossas áreas de negócio, Seis Sigma, softwares de gestão, então muito conteúdo que a gente quer disponibilizar justamente para provocar essa interação e aumentar essa relação com o nosso público. Se você curte esse assunto e está em busca do seu desenvolvimento profissional, então se inscreva aqui no nosso canal, são vídeos postados semanalmente, com muito conteúdo relevante, para que você possa seguir a sua trajetória com sucesso. Um abraço, te vejo sempre, até mais!